Jesus não explica todas as palavras, ele fala parábola e não explica. Eu gosto muito de parábola, sempre estou lendo parábolas. sempre estou, cada dia eu descubro um bocado de coisa dentro de, de, de parábola e agora eu resolvi passar para frente, eu resolvi tudo que, eu, que Deus tem me revelado, tudo que eu tenho visto na palavra, tudo que eu tenho conhecido em relação à parábola, em relação a que isso tem a ver com Jesus, como as parábolas revelam Jesus. Aí eu quero passar pra frente, eu quero, sei lá, se você quiser vir saber mais detalhes aqui depois, vai estar tá em tudo quanto é lugar aí que eu puder botar, certo?